Os pilares são a elite da organização de caçadores de demônios da família Ubuyashiki. Ao todo, são nove caçadores que conseguiram aperfeiçoar quase ao limite a técnica de respiração. Dessa forma, são os únicos capazes de conter os Luas de Muzan. No anime ainda conhecemos a fundo poucos pilares. Esses caçadores são a elite dos caçadores de demônios, e portanto, são alvo de muita curiosidade. Por isso, neste artigo veremos mais sobre todos os pilares e quais, são os mais populares no Brasil. Guillaume Imejima Pilar da pedra Imejima é o pilar mais poderoso da organização. Apesar disso, ele é o menos popular aqui no Brasil. Isso com base no Google Trends. Ele foi criado em um templo onde todos, menos ele, foram assassinados por demônios. A comunidade, todavia, condenou ele como culpado, foi então que Mejima foi salvo pela família Ubuyashiki. Sua respiração foca na resistência, e na força. Além disso, ele é tão poderoso, que consegue ser devastador até mesmo cego. Sanemi Sinazugawa Pilar do vento Sinazugawa é o segundo menos popular entre os fãs do anime. Isso, provavelmente, se deve ao fato de que ele não é a pessoa mais amável do mundo. Por causa da sua trágica história, Sanemi se tornou violento e com desprezo até pela própria vida. No final da primeira temporada, ele tenta matar Nezuko e espanca Tanjiro. Sua respiração é a do vento. Isso confere a ele habilidades balanceadas entre poder, ataque, defesa e velocidade. Tenjin Uzui, Pilar do som. Os fãs do anime, irão conhecer mais a fundo Zui na segunda temporada de Demon Slayer. Isso porque ele acompanha Tanjiro, e os outros garotos numa caçada. Ele é, sem dúvidas, o pilar mais bem-humorado da série. Isso, todavia, não quer dizer que o Zui não tenha os seus traumas. Foi criado num violento clã de ninjas cheio de segredos sangrentos. Oba Guru, Pilar da Serpente. Iguro é considerado o pilar que mais sofreu antes de entrar para a família Obuyasuki. Ele foi aprisionado por um demônio por 12 anos. Além disso, sofreu várias torturas, como a dilaceração da boca. Sua respiração é a da serpente. Ela se concentra em ataques rápidos, precisos e imprevisíveis. Justamente como são as investidas das cobras. juro, Rengoku Pilar das Chamas Rengoku se torna, ao longo da série, uma das maiores influências de Tanjiro. Isso por causa do seu espírito nobre e o lema de sempre ajudar os mais fracos. Foi o primeiro pilar a enfrentar um lua superior depois de muitos anos. A batalha é épica, e com um desfecho trágico. Esses eventos são mostrados no filme Mugen Train Muishiro Tokito Pilar da Névoa Tokito é o mais novo dos pilares, tem apenas 14 anos. Ele entrou para a organização de caçadores de demônios depois da morte dos pais, e do irmão. Sua respiração da névoa tem como ponto forte, a confusão dos sentidos dos oponentes. Todas as formas se concentram na ilusão para atacar os inimigos. Michi roji. Pilar do Amor Chegamos ao top 3 pilares mais populares no Brasil. Em terceiro lugar, temos Kanhoji, a pilar do amor. Sua técnica de respiração é completamente original e baseada na respiração das chamas. Além disso, Kanhoji é diferente das outras pessoas tendo um corpo muito mais poderoso do que o normal. Sinobu Kocho, Pilar dos insetos Em segundo lugar no nível de popularidade, temos Sinobu Kocho. A pilar dos insetos vai muito além das respirações. Sua técnica envolve a produção de venenos e medicamentos. Seu papel na organização de caçadores de demônios é essencial. Ela agrega cargos de médica e na administração, sendo, portanto, uma das mais confiáveis. Sua popularidade, com certeza, é por causa da participação que tem no desenvolvimento de Tanjiro e do seu design incrível. Jiu Tomioka pilar da água a ligação de Tomioka com Tanjiro é grande é por causa dele que toda a história do protagonista se desenrola isso porque foi Tomioka que salvou Tanjiro e depois mostrou a ele o caminho para o seu mestre Urokodaki Além disso Tomioka treinou na mesma época em que sabito o garoto que usava uma máscara de raposa ele acabou morrendo na etapa de seleção dos caçadores de demônios e então qual seu pilar favorito Deixe nos comentários, queremos saber.